Restrito, grãos de gastronomia do André e da Stephanie. E a gente vai conversar com eles aqui, como que eles é, superaram, estão superando essa crise, o que, que eles fizeram para se reinventar, o que que eles, é, o que que era antes, o que está sendo agora e qual que é a visão de futuro desses empreendedores em relação ao mercado online. E aí André? Beleza. Bom demais? Tudo numa boa. Crise não acabou. Dadas as <risos> consequências, né? Mas conta pra, pra, pra galera que nos assiste aí, que nos acompanha, sobre o teu empreendimento. E qual foi o impacto que o teu empreendimento sofreu com essa crise na área da saúde, que provavelmente você teve que fechar e a gente sabe que você tem contas né, para pagar e tudo mais. É, provavelmente o número de clientes reduziu presencialmente. O que, o que você fez para superar isso? Ok, Bom, inicialmente dizer que esse cafezinho que está servido para os amigos aqui ficou 60 dias parado, guardadinho na gaveta, né? porque o café e o ambiente do café eles fecharam, então por decretos a gente não atendeu aqui, mas nós atendemos em nossa cozinha de produção, então o que, que aconteceu? Respondendo inicialmente a tua pergunta em percentuais, enquanto restaurantes reclamaram quase 90% de perda é, em termos de receita e também de clientes, nós aqui não chegamos a esse número de bruto 10% de faturamento. A gente foi mais do que isso. A gente acredita que ao longo da pandemia, enquanto fechados, um período de 63 dias, a gente perdeu 70% da nossa receita, mas não 90%. Esses 20% fizeram toda a diferença. Foram os 20% que resultaram em manutenção de empregos. Nós não demitimos ninguém. Embora seja uma empresa familiar e que trabalha com poucas pessoas, trabalha de forma organizada. Então, o que, que a gente fez primeiramente? Criar em vez de chorar. Elaborar e inventar em vez de discutir. Porque a crise é uma pandemia que afeta todo mundo, não só nós. Então, nós criamos um nicho de mercado que até então a gente ia mais ou menos empurrando com a barriga, sabendo que era uma estratégia fundamental já no terceiro ano de Restreto, mas em função de outros eventos e outras malabarices do dia a dia, não entrávamos de cabeça, que era a entrega nas residências. até A entrega é, é levar o produto, levar a Restreto até as casas, e começamos obrigatoriamente a fazer, e deu muito certo. Então, esse trabalho de resultado de entrega, para nós foi fundamental, porque nós descobrimos dois nichos de mercado. O primeiro, há dois dias antes do decreto do prefeito municipal, no dia 12 de março, nós já tínhamos dois freezers abarrotados de comida congelada. Atingiu um nicho de profissionais liberais, profissionais da área da saúde, médicos, clientes que são que são de um dia a dia estressante, principalmente em crise, e que não tem tempo nem de cozinhar, nem de esperar uma entrega, muitas vezes mais de hora. Então, aí o nicho de congelados deu em cheio. E outro, a entrega de produtos frescos, almoço e jantar. Então essas duas receitas elevaram os nossos 10% em comparação a toda a média, e que é isso que aconteceu no mercado, quem foi muito bem faturou 15%. Para algo em torno de 30%, 35% e dependendo dos dias e datas, como dia das mães, páscoa, finais de semana, quase que chegando a 50%, 50%. Foi assim que a restrição se superou. Conta pra nós, André, é, o que, que vocês fizeram de diferente nas mídias sociais para conectar esses novos clientes e para manter esses clientes que vocês já tinham? Quais os pontos de contato que vocês usaram? WhatsApp, WhatsApp Business, é, Instagram, Telegram, campanhas, é, Facebook? Ah. Conta pra nós aí, como é que vocês, vocês tinham esse aparato tecnológico antes ou vocês aprimoraram agora? Sim, já tínhamos. Nós trabalhávamos principalmente com duas plataformas, Facebook, interatividade um pouco mais diária com posts, e o Instagram, num segundo momento, estourando muito mais o Instagram do que o Facebook. É, e aí, elevando essas plataformas com um conteúdo, ou seja, conversando com o nosso público. Esse é um fator que eu quero voltar nele. Mas antes disso, trabalhando o produto em si, tangível, aquilo que a gente vai entregar para o nosso cliente. Veja bem, chegamos a ter... Situações em que o cliente nos perguntou André, essa massa aí, como é que tu está cozinhando ela? Como tu manuseia? Que tipo de equipamentos? Tu usa que tipo de proteção individual? Então tudo isso, já na primeira semana, nos chamou a atenção. Só para nós entender o público, essa comunicação você fez de forma totalmente online e 100% digital. Exatamente. Você pegou o seu produto e o oh, meu produto, o diferencial do meu produto é esse. Exatamente. Você colocou nos pontos de contato para o mundo... Vídeos, fotos, informações de texto e nos vídeos mostrando aquilo que a gente estava fazendo. Ou seja, como é a embalagem, que tipo de EPIs de, de proteção a gente estava usando individualmente, máscaras, luvas, o álcool gel, a superfície sempre limpa. É, no que, que nós apostamos para entregar? Não só uma embalagem de isopor, mas uma embalagem de isopor coberta por um filme plástico, ainda assim embalada numa sacola de papelão, com os nossos carimbos, a nossa identificação, a data de validade, o adesivo da data de validade, a forma como manuseávamos a, a a entrega do produto e o recebimento do dinheiro. Então tudo isso foi colocado de forma muito cristalina e transparente para o nosso cliente e aí sim ele começou a se sentir mais seguro. E isso Na deu consumir resultado. Consumir produtos Exato. através dos pontos de contato chamado interno. E o que é mais importante, não é uma crítica velada ao mundo externo, aí, mas é... Talvez uma sugestão para que tenham cada vez mais cuidados. Isso ficou muito claro na pandemia. A forma de entregar. O motoboy, quais os cuidados? De que forma que esse alimento chegou nas residências? Então, eu creio que todas as empresas sérias nesse ramo e que quiseram progredir na, nessa espécie de entrega, tiveram muito cuidado com isso. E Me diz uma coisa, André. Qual que é a tua visão de futuro? Talvez a gente tenha próximo, mais ou menos, a mesma idade. Talvez você conheceu a máquina de escrever, Olivetti. Opa, eu fiz a curso de datilografia a da, numa, numa Remilton, eu não vou lembrar agora a marca, mas foi por ali, viu? Você... Tinha o, o, o tapa-teclado que era justamente para não copiar. A, a marca Olivetti lembra? É, então. Talvez você pegou a máquina fotográfica a Kodak, que a gente vai te mandar revelar. Talvez você já entrou numa blockbuster para alugar uma fita, um pra assistir vídeo de cassete. Diana Jones no Templo da Perdição foi um dos primeiros filmes sim, sim. que saiu em, em vídeo cassete, viu? E você vê que esse mercado ele é, ele não existe mais, né? Porque veja bem, talvez você tenha um computador aí. E eu pergunto para as pessoas: "Por que, que esse computador não se chama Olivetti, já uhum. que a Olivetti foi o computador, digamos uhum. assim, que foi o precursor, né? Por que que num telefone não está escrito Kodak uhum. na câmera, né? Ou porque será que a Blockbuster não é Netflix? Uhum. É, então foram empreendimentos que tinham tubarões à sua frente, grandes CEOs, grandes ciúmes, que não tiveram uma visão de futuro para atualizar, fazer o um update nesses uhum. negócios. O que você entende hoje? Qual que é a tua visão de futuro para você fazer o update necessário no teu negócio que parece que você já começou a fazer muito bem feito? Como é que você enxerga nos próximos anos? A tecnologia? de internet, do mercado online, para potencializar o teu negócio. Você conseguiu entender o que está por vir e tudo que você pode aproveitar desse mercado online? Qual Vou, é a tua visão? Fala Voltando aquele esqueleto da minha primeira resposta que eu falei, da resposta anterior que eu falei que eu ia voltar, conversando com o cliente. Sendo transparente, sendo honesto, mostrando o produto, tendo criatividade e tendo versatilidade. E aí a gente entra mais na indústria da alimentação. Empresas com menus engessados, no papel, sujo, é, grosso, de tanto folhear, que estão lá disponíveis há 20 anos, talvez não tenham mais sucesso no mercado. Empresas que se emancipam toda semana mostrando um diferencial, um grão novo de café, um prato diferente, uma organização de um exemplar que a gente chama, a elaboração de receitas novas, trabalhando com produtos diferentes, que vão mostrando e desafiando o cliente a voltar ou a pedir na sua residência com mais frequência, é a grande chave, é o grande segredo do nosso negócio. E colocar isso na, no maior número possível de plataformas digitais. Não esperar o cliente, maomé e montanha. Maomé e montanha. Se a montanha, meta a montanha. Exatamente. E vice-versa. Então o que a gente faz? Nós vamos entregar o nosso produto. E assim foi, a gente foi em Virubá, a gente foi em juí, a gente regionalizou as nossas entregas, organizamos datas, organizamos pedidos e não deixamos de atender ninguém, graças a Deus, com saúde, com precaução e com segurança pessoal durante os 63 dias em que a Restreta esteve fechada. Dois pontos. Primeiro, conversar com o cliente, valorizar aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta e não impor menus e situações. A gente cozinha o que o cliente quer comer, e segundo, digitalizar o conteúdo que a gente entrega no prato. Show! Parabéns! Ó, a gente está aqui no Restreto, um lugar sensacional e tem uma história incrível por detrás de todo esse conhecimento que esse ser humano incrível, o André, um grande empreendedor, visionário, é, tem. E eu quero que ele fale resumidamente sobre essa história incrível, ele sabe da trajetória, para que você entenda o que, que é o Restreto, é, o que que, a experiência que você pode ter aqui dentro, se você é da cidade de Passo Fundo ou região, onde eu tô agora atualmente, eu sugiro que você venha é, conhecer e ter essa experiência com o André. É, mas o André vai con contar um pouquinho da história dele e você vai ficar surpresa ou surpresa. Fala da história essa André, que você teve em outros lugares do mundo, outros continentes... Cara, sei, a tua relação. não sei antes agradecer, acho que, que é de coração, é com amor, é com muito carinho agradecer a Stephanie. Ela é a pessoa que esteve comigo todos os segundos dessa pandemia, Todos os anos anteriores a essa pandemia e todos os momentos, desde que a Restreta abriu, desde que os, o nosso negócio ainda era negócio em Ijuí, começou a se expandir para eventos e depois aqui em Passo Fundo. E um beijo para o amor da minha vida. E junto com ela, as minhas meninas que estão aqui nos ajudando de máscara, de luva, com um pouquinho de dificuldade para respirar, mas disciplinadas naquilo que elas fazem. Isso é equipe. Eu é trabalhei aqui. E se eu tiver o desafio de resumir em um minuto e meio, carreira... Bom, cara, eu sou nascido em São Luís Gonzaga, formado em Jornalismo pela Uniju em 2013, eu trabalhei 15 anos em, em rádios, jornais da região, trabalhei com muito futebol, com muita polícia, fiz muito disso, até que um momento eu cansei um pouco e quis trocar. Nessa troca, então, eu coloquei um mochilão e fui para Londres, na Inglaterra, 2005 lá eu comecei lavando pratos e lavando carros foram os meus dois primeiros empregos lavei carros por dois meses no inverno duro, hein? osso duro depois disso a aprendizagem do inglês foi a que possibilitou a emancipação profissional aos pouquinhos eu saí do carro para louça então esse foi o grande ponto de partida foi o meu primeiro progresso em termos de carreira eu deixei de ser um lavador de carros e passei a ser um lavador de louças e ali entrando numa cozinha quando houve uma falta ou abriu uma vaga, eu comecei a ganhar a posição dentro da cozinha do chefe Francesco Mazei, italiano celebridade hoje, no Morton's Club, região de Mayfair, centro de Londres, ali do lado das estátuas e dos telões. Ali eu comecei a minha carreira profissional, que se estendeu até 2000. E 13, finalzinho do ano, início de 2014, no último momento trabalhando como subchefe de eventos especiais para uma empresa chamada Mozyman Party Service, o serviço de festas do chefe suíço Anton Mozyman. Ele é o chefe escolhido em medalha de honra ao mérito, a OBE, cavaleiro da rainha da Inglaterra, escolhido por serviços que ele prestou na indústria da alimentação britânica por 25 anos para ser o chefe responsável pela elaboração de todos os eventos do calendário oficial da Família Real Britânica. Eu fiz uma seleção para entrar nessa vaga, com três pratos, um principal, uma, uma entrada um principal e uma sobremesa. Fui escolhido direto para a segunda posição numa hierarquia que conta com 50, 60, dependendo do evento, até 100 chefs. E dentro dessa empresa eu fiz três Olimpíadas. Eu trabalhei em Londres em 2012, eu trabalhei no Rio de Janeiro, só não fui em Sochi, porque voltei embora naquele mês antes de Sochi, na Rússia e fiz as Olimpíadas da Coreia do Sul, em Seul. Daqui a um mês e meio, Japão. Vai ser a minha quarta Olimpíada, então eu sempre brinco. Se fosse um atleta, ia ser famoso. Mas como sou chefe de cozinha, tenho muito orgulho e sou muito grato por isso. Dentro do chefe Francesco Mazei, em 2005, até o chefe Anton Mozimã em 2014, foram vários restaurantes e todos eles de muito bom porte. Para não dizer restaurantes premiados com estrela Michelin ou de chefes celebridades, os quais eu destaco Rafael Dumtois, os quais eu destaco Dale Osborne, que trabalhou no Mandarim Oriental, ele é... e outros ali no meio. E convido o pessoal, para não me alongar muito, dá uma olhadinha aí no nosso Insta, dá uma olhadinha. A gente está recapitulando 15 anos de carreira, numa retrospectiva de 15 episódios no nosso Insta. Vai lá no Restreto CPF, dá uma olhadinha então que está tudo muito bem resumido, acho que aproxima um pouquinho mais. André, parabéns, muito obrigado por conceder esse momento, por você compartilhar a tua história, levar para o mundo, o Stephanie que está ali, a gente está lá da parte escritório, da, do tá no escritório. escritório. Parabéns. E você que ficou interessado de conhecer uma história incrível, poder desfrutar de uma culinária maravilhosa, uma experiência realmente extraordinária, conversar com esse cara aqui que cara sensacional, um ambiente gostoso, estreito você pode vir aqui, é, no, aqui abaixo, vou deixar o Instagram do Ristreto, e você pode clicar ali entrar em contato com o André, e tenho certeza que ele vai receber você com muito carinho, e você vai ter uma experiência incrível. André, muito obrigado. Isso aí, obrigado. E bora lá, vamos desfrutar aqui desse café, tudo que você tem para nos oferecer agora. à tá vontade, está em casa.